Vamos falar, então, de somas de forças né? ou superposição de forças. Forças têm direção e sentido. Né? Se você quer fazer com que um objeto se mova para um lado, você tem que empurrar na direção correta. Isso quer dizer que, é, quer dizer que ele é um vetor. Tá? Se, algum, se alguma grandeza tem direção e sentido, ela vai ser um vetor. E, por, por, por certo, que a força também vai ter módulo. Tá? Vai ser, o módulo da força vai ser a intensidade da força sendo aplicada. Tá? Mas, forças são vetores e, como vetores, têm que ser tratada, tratadas como tais. Quando houver mais de uma força atuando sobre um, sobre um objeto, a, for, a gente vai ter uma força total agindo sobre esse objeto que a, gente, que a gente em física chama de força resultante, que é a resultante da soma de todas as forças. E essa soma é uma soma vetorial. Então, se você não está muito lembrado é, sobre, sobre somas vetoriais, volta na parte de, de somas vetoriais e dá uma estudada, dá uma relembrada. Tá? Porque daqui para frente tudo vai ser... Soma de vetores, decomposição de vetores em componentes para fazer a soma algébrica e tudo mais. Vamos pegar uma, vamos pegar uma, uma situação em que duas pessoas estejam, carregando uma, estejam empurrando uma caixa. De repente uma pessoa falou, olha, tá muito, a caixa está muito pesada para mim, está é, muito pesada para mim, eu não consigo empurrar ela direito, me dá, um, dá uma ajuda aqui. Né? E o amigo foi lá ajudar. Então, uma pessoa aplica uma certa força que é, que é F1, se você olhar o sistema de coordenadas que a gente colocou aqui, essa força está direcionada ao longo do eixo X, portanto eu posso escrever essa força como módulo dela na direção do vetor I chapéu. O outro amigo está é, empurrando com, 30, com uma força de 30 N, o outro amigo já não é tão forte, mas dá uma ajuda, né? na direção I chapéu também, tudo ao longo do eixo X. O que é a força resultante? A força resultante é simplesmente a soma vetorial das duas forças. Tá? E aí vamos lembrar, né? como é que a gente faz a soma vetorial da, dessas duas forças? Prime, é, quando a gente for somar essas forças, primeira força, 40 N na direção I, Segunda força, 30 N na direção I, portanto a força resultante vai ser de 70 N na direção I. A força resultante é essa força aqui, esse vetor em verde aqui. Você pega a cauda do primeiro vetor, a cauda do segundo vetor você encosta na ponta do primeiro e o vetor soma é o vetor que sai da cauda do primeiro e chega na ponta do segundo. Okay? Vamos pegar um outro exemplo. Agora, ao invés de um amigo, você tem um amigo da onça, né? que ao invés de te ajudar, vai, vai empurrar a caixa no sentido contrário ao que você está empurrando. Nesse caso, a força do, do, do amigo, da onça, né? É de 30, tem módulo de 30 N, mas aponta na direção menos I. E, portanto, a gente pode escrever como menos 30 N na direção I. Agora, a força resultante é simplesmente a gente somar essas duas forças. A soma dessas duas forças é tal que pego o primeiro vetor, pego o segundo vetor, que é menos 30 N na direção I, coloco o primeiro vetor, Cauda do segundo vetor na ponta do primeiro e o vetor força resultante é aquele que sai da cauda do primeiro e chega na ponta do segundo. Ou seja, é esse vetor verde pequenininho que vocês estão vendo aí na tela, que tem módulo de 10 N e aponta na direção de x crescente, ou seja, na direção do vetor unitário e chapéu. Vamos pegar ainda então uma outra. Uma outra situação, ok? agora você quer mover a caixa na diagonal, então você pede para o teu amigo te ajudar empurrando a caixa numa direção perpendicular à sua, então a força que você aplica vai ser de 40 N na direção I, a força que o seu amigo aplica vai ser de 30 N na direção J e a força resultante, do mesmo jeito que antes, é a soma das duas forças, a soma vetorial das duas forças, tá? vai ser 40 N na, na direção I mais 30 N na direção J e aí para somar esses vetores você vai fazer o seguinte, pega o primeiro, encosta o segundo vetor na ponta do primeiro e o vetor força resultante é o vetor que sai da cauda do segundo e chega até a ponta do primeiro. É esse vetor em verde que você tem aí. Tá? Se você calcular o módulo desse vetor, ele é a raiz de 40 ao quadrado mais 30 ao quadrado Se você fizer a conta, esse vetor tem um módulo de 50 N. Ou seja, a força resultante que você aplica é de 50 N. Então, nota que né, esse exemplo é ótimo para a gente perceber que não adianta só somar as intensidades das forças, elas têm que ser somadas vetorialmente. Tá certo? Então, cuidado quando vocês forem uh, somar forças, não esqueçam que forças são vetores e façam somas vetoriais, tá certo? No próximo vídeo a gente continua. Com uh, o nosso estudo, aí a gente passa para as leis de Newton.